Viva amigas, aqui está, está terminado. Isto não é uma peça de crochê, isto é um mostruário de pontos e de começos diferentes. Reparem, o que eu pretendo aqui é mostrar este ponto. Este ponto a duas cores é maravilhoso. E depois tem também o começo. Este começo que era o verso do trabalho, lembram-se, era às costas e ficou aqui maravilhoso. Portanto, por enquanto isto é um mostruário, parece uma peça, mas não é exatamente uma peça. É para vermos. Aqui os remates. Foi muito complicado. Porque o remate aqui é que ficava bem. Mas vê-se do outro lado. Portanto tive que vir rematar aqui. É um bocadinho longe. Mas pronto. As coisas são o que são. Não era possível melhor. Porque via-se deste lado. Mas mesmo assim ficou lindo. Reparem. O ponto é magnífico. Estou muito contente com estes pontos a duas cores. Isto vai ser o futuro do crochê. Daqui a uns meses...